E aí pessoal, estamos começando aqui uma série do SimCity é, O áudio não vai ficar muito legal porque eu estou fazendo um armengue aqui, meu programa de narração falhou Mas o importante é o seguinte, a gente vai tentar fazer aqui cidades que não sejam quadradas Um pouquinho de, de design, mesmo com problema de trânsito, a gente vai tentar fazer alguma coisa Não estamos usando o modo sandbox, que é importante, geralmente o pessoal que grava aí utiliza ele e vamos pra frente. É, primeira coisa que a gente vai olhar aqui é a posição do vento. Lógico, é da, população, da poluição da, da cidade. É, pra variar, sempre ele tá jogando pro lugar mais longe, para dificultar, né? Só que com a, o modelo que a gente vai usar aqui para medir a cidade, isso vai acabar sendo... A gente dando um jeito, né? De jogar a área industrial lá pra ponta já. Deixa eu fechar aqui esse... Deixa eu ver aqui. Mapa petróleo a gente não vai usar. Eu sei que tem muito, muita gente vai chorar com isso, mas é, se eu for fazer a cidade de, usando essa área para petróleo aí, eu vou matar tudo que eu estou pensando em fazer. Então, essa mancha negra aí, vamos esquecer que a gente viu ela, porque a gente não vai usar. É, nossa técnica aqui é o seguinte, a gente vai fazer algumas marcações para facilitar a nossa condição de estrada. A gente vai tentar botar uma avenida ao redor da cidade, no no geral e algumas transversais essa marcação aqui agora que eu tô fazendo é mais para a gente marcar o centro da, da cidade porque o centro vai ser a parte de alta densidade é, a gente vai colocar inclusive as mega torres a ideia é colocar ali no centro então, esse x aí serve para fazer essa marcação É a ideia é contornar aqui então a gente vai contornar já com a avenida e se vocês olharem do outro lado, eu já tenho uma ponte. Então aqui eu já coloco a parte poluída da cidade. Não vamos gastar tanto, né? Estou minimando aqui. É que aqui o vento já vai empurrar para fora da cidade a poluição. Então, problema aqui resolvido por enquanto. Vamos deixar essa estradinha de areia que provavelmente vai ter um tumulto de, de carro aí. Mas é o jeito da gente começar fazendo alguma coisa legal É, energia Eu não sou dos que Começam fazendo uma coisa muito com energia limpa não Eu vou de termoelétrica mesmo Que dá menos trabalho A poluição já vai ser jogada para O mar mesmo Não dá para ser ecologicamente correto nesse momento não Vou perder aqui o espaço de uma Turbina Mas dá para colocar lateralmente aqui ela Acho que fica legal aqui Menos problema Esgoto já vou jogar por aqui também. E água. Água parece não ser um problema, mas deixa eu achar um cantinho para ela aqui. Pronto, aqui. Cantinho aqui que ela não vai... Oh, já acabou o dinheiro. É, não tem jeito, pessoal. para fazer uma cidade mais desenhada, você vai usar todos os empréstimos, usar e reusar. A gente destrói muita estrada, faz uma coisa, acaba pegando um prédio numa área que não vai pegar, isso aí não vai ter jeito não. Então não tenham piedade, porque a gente vai usar bastante isso. Essa linha de trem, ela limita um pouquinho aqui o canto. É, a gente vai acabar sacrificando isso aqui, deixando uma área de baixa densidade, alguma coisa para ter trabalhador. Vou deixar para fazer ela mais para o final. Aqui a gente fecha a área residencial, um pouquinho de comercial, ali já apertou demais, aqui tá bom. É, pronto, pra começar aqui, fazer algum dinheiro, é, infelizmente a gente vai ter algumas horas aí meio paradas para fazer dinheiro, né, que eu não posso se eu acelerar o vídeo, vocês não vão acompanhar o que está acontecendo, é, eu acredito que eu vou deixar aqui um pouquinho, vou me enrolar aqui um pouquinho, Falando sobre o projeto da cidade, como eu falando, a gente vai circular ele com avenidas. Essas linhas centrais também vão ser avenidas. Aqui os quadrados. Ó. E aqui a gente vai ter que fechar um quadradão aqui no meio que caiba a mega torre. Geralmente fica alguns prédios lateralmente a ela também. E os jardins que vão, que é quem vai levar o, o valor da terra. Então a gente não pode fazer um muito pequeno nem um muito grande. Aqui, a ideia é isso aqui. Então, ó, quatro quadrados a gente vai ter. Só que a gente não tem dinheiro para fazer isso de vez, então a gente vai ter que ir aos pouquinhos mesmo, não tem jeito não. E se a gente usasse esse quadrado penal aqui, ele ia ficar muito apertado e a gente não ia poder colocar a avenida, porque a avenida, ela estreita um pouquinho esse quadrado. Então só se eu fosse usar rua comum, só que aí o tráfego ali ia ser infernal. Vamos fazer só os pedaços aqui, ó. Vou fazer o primeiro Agora como vocês estão vendo, essa linha no meio Essa rua no meio é normal Ela vai ter que sair, então não tenham pena não Eu vou povoar só aqui O lugar que eu já fiz Porque ela vou ter que destruir Nada que eu tiver com um pouquinho de folga de, de grana aí. Vamos lá, meu povo Venham para a cidade Vamos, vamos, vamos, vamos tá muito lento isso aqui, ah, esqueci a velocidade, ó. agora acho que vai melhorar um pouquinho, aí eu tô precisando de tempo e esqueço um negócio desse indústria já tá chegando, energia, tá faltando trabalhador, energia tá rolando aqui, agora foi tá preguiçosa, vamos, vamos, vamos, vamos, pronto, todo mundo Prefeitura, o um negocinho difícil de encaixar, o maior desafio nessas cidades que a gente faz mais desenhadas é encaixar os prédios, tipo, é, a gente vai colocar a prefeitura que é uma coisa grande, então como deixar esse espaço, universidade que é um espaço grande, uma coisa para quem está curtindo a, a expansão de humor, é, o centro de reciclagem é praticamente obrigatório, mas também é um trambolho gigante. Então, o desafio é fazer um design legal na cidade, mas deixar esses espaços para esses prédios. Essa prefeitura aqui eu vou colocar numa rua que praticamente eu vou ter que demolir depois, mas vamos para frente. Já é uma dica, não tem problema nenhum você demolir sua prefeitura. Você pode fazer ela de novo. Eu vou aumentar um pouquinho os impostos aqui no início, o pessoal da classe baixa não liga muito, não reclama muito. E para ver se dá uma graninha aqui pra gente, né? Para que porque... age empréstimo. <risos> É, essa cidade eu vou definir como FN Educa FN é de Força Nerd, nosso canal E Educa porque eu vou tentar fazer a educação a princípio Não vou fazer uma cidade trabalhista nem nada Vou tentar colocar colégios, faculdades E aí na próxima cidade que a gente fizer Se essa aqui der tudo ok A gente aí já vai fazer uma cidade com uma classe mais baixa Não vai fazer uma cidade tão bonita Mas vai ser uma cidade de mão de obra Vamos aí colocar em Omega Q. Vamos colocar um negócio, a mão de obra bruta na cidade aí. Muita gente pergunta também sobre a questão das medidas da, dos prédios. É, eu uso a técnica do jardim para medir. Mais para frente aqui vocês vão ver. Nesse caso do centro, eu uso as marcações de, pelas estradas mesmo. Esse X aí ele me mostra o meio do mapa exato. E a partir desses quadrados eu vou definir a minha estratégia. Em outras cidades eu vou usar eles, vocês vão vendo mais ou menos como é que como é que eu vou trabalhando com essa medição central aí. Uh, aqui é a fundação, fundação nessa cidade a gente quer assim, essa cidade a gente quer toda bonitinha e futurista. Então vamos deixar essa missão aqui que vale a pena lá guardar essa, essa danada. Uh, dinheiro, vamos dinheiro. Como eu falei o fluxo de tanto na estradinha de terra aí tá. Falei da classe baixa? estão reclamando já. <risos> Dá uma baixada ali. É... Vamos, vamos, dinheirinho, vamos, vamos, dinheirinho. Crise de desemprego. Vamos ter que aumentar alguma área aqui. Vamos dar uma puxada aqui. A ideia é já vim puxando a estrada para encontrar a daqui da, da área residencial e comercial. Como eu disse, tem esse problema da, da linha de trem, só que depois a gente acha uma solução para ela. Tanto ela pode ir, é, ir em direção ao centro da cidade, a gente pode fazer alguma coisa interessante aí. Mas essa parte, como só tem uma cidade na região, então não adianta me preocupar muito com esse tipo de transporte. É, vamos ver esse povo aqui a indústriazinha, mas que está pedindo mesmo é comércio. O que, é que a gente pode fazer mais aqui? vamos lá aqui tem que ser comercial agora vou usar aqui o lado de fora dessa estrada que essa aqui eu não vou demolir mais como a gente já tem a residencial do lado de dentro, geralmente eu faço o que? eu faço essa parte de, de fora do quadrado mais larga, porque de um lado vai ser comercial e do outro residencial e aí a gente vai usar a medição dos jardins para poder definir essa área mais larga. O comércio já está chegando ali. O salão de jogos a gente não vai usar nessa cidade. Eu não dou muita sorte com o cassino. É, já consegui fazer uma outra cidade apenas, mas não dou muita sorte não. Jogos não... Aqui são as mega torres, o que eu devo usar são as mega torres Elite, não devo usar de baixa renda, baixa renda vai ser para a próxima cidade, salão de jogos não vou usar, devo usar um outro ponto de turismo, fábrica de processadores com certeza vamos fazer, centro de distribuição vamos fazer, mas o minério não. Minério nem petróleo e megacô também não. Não vamos usar. Vamos lá, eu tenho uma besteirinha de dinheiro aqui. O que, é que a gente vai fazer? Então, eu quero juntar pelo menos esse fechar esse quadrado do meio aqui. Será que a gente já consegue? Uma linha, outra, mais um quadrado aqui. Já podemos povoar também aí com a parte que a gente construiu aqui. Nesse espaço, como eu falei, a gente vai colocar uns jardins grandes para poder aumentar o valor da terra e no início estão aí as casas depois a gente vai colocar a mega torre mas isso vai ser mais para frente né? precisa de um lucrozinho legal o tráfico ainda, por incrível que pareça esse cidadinha de terra ainda está segurando então isso da cidade até para facilitar, né? porque é muita coisa que a gente vai quebrando aí. A estradinha de terra ainda é uma, uma solução para fazer as medições. Para quem faz cidade de mineração, uma coisa que eu uso é a estradinha de terra para demarcar a área do, do minério. Né? Então vamos aqui, vamos ver se a gente já dá um exemplo aqui dos parques. O meio, como eu falei, vai ser de classe Alta. Então a ideia é colocar quatro parques para que aumente o volume, o valor, quer dizer, bastante. Eu quero aquele verde bem mais escuro. O aqui tá bem pequeno, não é isso, não é isso. Sim, de vida aqui já caiu errado. É, outra coisa que a gente sempre vai cair nos empréstimos são, no início, o hospital, polícia e bombeiro. Então, sempre que acontecer, a gente vai ter que se complicar. É, vamos ver aqui onde é que está acontecendo. Para variar, zona industrial. Vamos colocar o hospital por aqui. Cantinho desse. Outro desafio para as cidades que não são quadradas é isso. A gente vai ter que usar muito bem os cantos que a gente vai fazer. Eu uso muito com corpo de bombeiro, porque eu coloco um carro para cada lado, para facilitar o trânsito. Com polícia. Então, à medida que a gente for subindo aqui, vocês vão vendo. É, a gente tenta usar os cantos mais... Da forma mais proveitosa possível, né? Às vezes fica um pedaço ou outro, mas... Eu acho mais interessante, a cidade mais bonita do que aquela coisa quadrada e toda preenchida. Eu sou meio anti Cidade Quadrada. Já assisti muito vídeo... É, muitas da área quadrada Como também já me inspirei aí em alguns vídeos Bem bacanas Com cidades que eu pretendo um dia Construir alguma coisa parecida Então está começando a apertar aqui ó, Mas não adianta eu evoluir essas estradas que a gente vai mudar isso aí tudo Vamos já corrigir aqui ó, Dois, quatro Dois de cada lado, está vendo aqui? Então, ó, que a gente usa, o esquema que a gente usa para dobrar É mais ou menos isso aqui Alguns casos a gente faz um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. O importante é matar o cruzamento, ó, deixar o trânsito livre e, consequentemente, mais bonito. Vai umas casinhas embora? Vai, mas como eu falei, não pode ter pena, não. Nessas horas aqui, a pena fica longe. Vamos lá, dois aqui, dois aqui. Corvinha. Só isso aqui, ó. só o centro aqui, ó como já dá outra cara. Que é aquele negócio quadradão que tava. Então, vale a pena fazer uma cidade diferente. É até instigar um pouquinho a criatividade, né? Acho que a gente já pode... Deixa eu ver aqui. Teatro, não, não é isso não. Já medir esses parques, só que isso aqui eu vou ter que... Colocar para depois apagar, não vai dar. Vamos ver aqui. Não, não. Vou fazer um círculo aqui no meio, mas também não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Se essa medição vai dar alguma coisa. Outra forma que eu uso é isso, eu faço um, um círculozinho ali no meio. Mas acho que aqui... As guias ajudam bastante, pessoal, mas tem essa diferença da rua para a avenida. Como vocês estão vendo, o parque aqui que a gente vai medir. Ó. A medição sempre a gente usa, é um parque natural de classe média. E a gente sempre vai usar ele para fazer a medição da... dos blocos de rua. De lateral, e eu acredito que ele não funciona. Que tem alguns prédios bem fininhos e outros mais largos. Mas, pelo menos na altura da, de uma rua para outra, ele funciona perfeitamente. Aqui, vamos começar a trocar aqui por avenida para vocês terem uma noção do que, é que a gente quer fazer. A gente destruíam se a gente teria aí dois, três cruzamentos A gente deixou só um Porque já na cruz aí Já vai ter cruzamento Então seria uma, um show de cruzamento Se a gente mantesse os cantos quadrados Não vamos fazer isso Vou voar aqui um pouquinho Aqui vamos fazer só para ganhar dinheiro. mesmo. Depois a gente vai ter que apagar. Então, sem piedade, pessoal, só para fazer uma graninha aí. Desse lado, como eu falei, essa a gente vai ter que jogar ela fora daqui a pouco para botar em outro lugar. A gente quer aqui só uma graninha. Se a gente conseguir fechar esse, esse quadrado aqui já redondinho com os parques, já vai dar uma, uma ideia do que vai ser o centro da cidade da gente. Tomara que na hora que eu vá apagar essa rua ele não destrua meu parque. Como vocês podem ver, já deu uma valorizada legal na terra. Mas ainda não acabou. Vamos ver, vamos ver. Tomara que ele não apague. Vai apagar. Droga. Como eu falei, não adianta ter muita piedade não. Sempre para fazer essa cidade a gente vai ter problema. prefeitura vai voar agora. Vai-te embora. Pelo menos a gente já está fechando aqui o centro da cidade. Tem alguma coisa aqui. Tem uma casa ali. que é isso? Tem estrada aqui. É... Não, é a casa ali mesmo. alguém faça eu já vem alguém fazer outra que é isso que que é isso que que é isso vamos apagando aqui apagando aqui essa casinha infeliz mesmo ah não olha o que que a gente tem ali um pedacinho de estrada infeliz aqui atrapalhando a gente Vamos selecionar esse infeliz. Venha. Que é isso, cara? cara? A estradinha não quer sair aqui, não. Pronto, foi. Agora a gente fecha aqui. Olha só já temos o desenho quase quase vamos colocar onde é que a gente vai jogar essa câmera como eu disse é um grande ó o pessoal retou ali porque o parque foi destruído mas no caso, o caso que é que a gente vai fazer com essa câmera municipal a indústria está ali acho que aqui a gente tem um canto a faca aqui vai ter estrada que vai apertar um pouquinho, mas eu acho que dá. Vou arriscar. Ó, tá o desenho do centro. tá ficando pronto. Vamos fechar isso aqui. A gente coloca aqui no meio. Já deu uma zica aqui, ó, porque eu quebrei ali o quadrado. Vou usar essa guia aqui se der alguma coisa não. Deu certinho. 4, 2K, 2K Fazer uma curva que é isso? Vestimozinho mudar aqui Pronto Olha que legal Já temos aí o bloco central Da nossa cidade A ideia é colocar As megatorres aí dentro uma dentro de cada, eu acho que dá, ainda sobra um pedacinho para os parques ali. Não não adianta a gente colocar a mega destruindo os parques, porque senão isso vai desvalorizar o terreno aí. A gente tem que conseguir colocar a mega torre, deixar os parques e claro que como o parque ainda vai sobrar um pedacinho, vão ficar alguns prédios ainda na, na lateral da mega torre. O que que não está dando agora? Tirar só. Essa tirar essas linhas daqui, era é só para marcar aqui mais ou menos, mas não está dando, vamos jogar isso aqui fechou esse pedaço Vou colocar outro aqui, olha aí, ó. nosso verdão começou a aparecer o pessoal já começa a se mudar, classe alta. A ideia é que esse centro seja todo nível A, classe alta. Hum, pronto. A fundação já foi aprovada, mas não tem dinheiro. O pessoal já começou a jogar lixo para tudo que é lado. Fechamos aqui o posto de lixo. Esse canto aqui, o canto direito, a gente vai, vai ser a parte poluída. As indústrias, a de reciclagem, essas coisas a gente vai jogar pra aí o pessoal reclamou daí foi embora, não aguardou valorizar de novo, vamos fazer logo uma demolição em massa aqui. isso aí não é problema não é... só tem agora que arrumar esses dois cantos aqui o pessoal já começou a reabitar Tá ficando formada a ideia pelo menos. Como vocês podem ver, a estradinha de terra ainda tá segurando a onda. O trânsito ainda é pequeno. Mas isso não vai se manter assim por muito tempo. Tem um jardimzinho ali fora do lugar. Eu tô trabalhando aqui. Vou botar mais um carrinho. Como eu falei com o estão colocar ali porque aqui eu vou ter que detonar aquilo ali Eu uso muito aquilo jogar um carro de um lado e de outro Mas eu não mudei a estrada ainda, então se eu colocar aquele carro ali, eu vou ter que detonar ele depois Tcharam. Como a necessidade da gente é escola Vamos tentar já colocar alguma coisa, que com isso a gente evita de ter que colocar dragacia Pessoal educado não comete crime. Mais uma dica aí. Então, se você não tiver escola na sua cidade, bote ponto de ônibus. E eles vão para as cidades vizinhas estudar. É, mas não deixe sem nada, senão a criminalidade da cidade vai subir bastante. Principalmente se você tiver cassino. Como está é, meio circular esse centro, é fácil colocar os pontos de, de escola. Só que... Faltou dinheiro, né? Ai <risos> ai, decadência. O imposto baixou para 9 aqui sozinho. nosso imposto é 11. A gente tinha colocado 12 e baixou para 11. Não sei porque ele desceu para 9. É isso que está acabando com nossa verba. Cavão, esqueci de colocar para importar aqui do global. Não vou vender para cidade nenhuma, até porque só tem essa. A região aqui está privada para a gente poder gravar esses vídeos, então nesse caso aqui dessa região a gente não vai poder jogar juntos aí. Mas se alguém quiser criar alguma região aí, pode estar tá dando um sinal para a gente. A gente tenta participar no que der. É, nosso miolo aqui já fechadinho, todo mundo já prontinho para a escola de merendeira na mão fundação ainda não, ainda não temos verba para isso. Hum, hum, hum. Essa aqui é a região, está em privada, a gente vai tentar aí fazer as outras cidades, não... Não sei como é que vai ser o desempenho dessa aqui Mas eu vou jogando devagar aí Postando os episódios E a gente vê aí o resultado da Do pessoal Fundação 25 mil Até que não é tão caro Mas ainda estou pobrinho aqui Demarcações ainda Para manter o espaço do parque que a gente pode ver aqui ó. Ninguém tende a se expandir felicidade, parará, valor da terra, como eu expliquei para vocês, a gente quer esse verde mais escuro aí no centro, para que essa área fique bem em alta densidade, bem para a classe alta, esse é nosso objetivo. Ah, logo após ela, a gente vai deixar já um pouco mais claro para a classe média, classe trabalhadora, classe baixa, a gente vai deixar umas beiradinhas, mas bem pouquinho. É. O mapa aqui é um mapa legal um mapa plano Está favorecendo aqui a gente fazer uma cidade sem muita regularidade Mas mesmo assim A gente vai passar por algumas cidades meio estranhas aí, E vai tentar fazer alguma coisa diferente Vamos dinheirinho A grande dificuldade da cidade de design é isso Você vai demorar sempre mais um pouco porque tem que destruir uma cidade, tem que destruir uma cidade, destruir uma estrada, destruir um parque é, Sempre a gente vai ter esses probleminhas aí. As guias ajudam a fazer alguns designs Mas Às vezes atrapalha um pouco 11% se mantém Ganhamos 700 Mas comecei a comprar carvão mais uma despesa é... vamos estudar essas guias aqui aqui a gente tem que trocar por avenida e podemos fazer uma transversal vamos medir aqui Bombeiro, pra, mais pra complicar Nossa vida agora Vamos ver aqui O que, é que a gente faz, quem é que tá pegando fogo Residência Não dá pra pagar empréstimo Não dá Não dá, não dá 8 mil Ainda não Cara, vai pegar Joga água aí, mulher, vai Segura as ondas minha propriedade, né? se eu tivesse dinheiro, vamos ver. Que a gente tem que pagar esse empréstimo. Ó, vamos ganhar mil, mesmo assim, não dá. Vai cair pra nove. A casa do cara já foi, ó. virou cinza. 10 mil, acho que quando virar aqui agora a gente consegue Ainda não, tá vivo ainda e, Virou Vamos aqui, 10, dá, dá pra pagar Vamos pagar empréstimo, pegar outro Ainda só podemos pegar de 25, a gente não tem secretaria de finanças Mas já resolve nosso problema Vamos jogar aqui o corpo de bombeiros Aí, ó, eu gosto de usar bem esses cantinhos Que a gente bota um caminhão de um lado E daqui a pouco a gente bota um caminhão na outra estrada que vai descer ali Corri um risco ali, porque a na hora que descer pode ficar bem estreita e acabar dando que destruir esse corpo de bombeiros mas são ossos do ofício né? destruir aqui para construir uma cidade bonita é de praxe é... pronto, já estão povoando ali tem mais um mais um, mais um, mais um abandonado não, zerou Sala de aula cheia, a gente precisa de 10 mil Segura aí pessoal Aperta aí é, Pessoal, acho que Vamos ficando por aqui Na próxima a gente já vai resolver esse problema da escola Vamos deixar esse, esse episódio morrer por aqui até quando você está de alta e de cara, está legal. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima, aí pessoal. Até o próximo episódio.